2020, um novo ano e uma nova década. Desejo a todas as pessoas de boa vontade muita paz e prosperidade. Desejo também que este seja o ano do ICI. E se milhares de pessoas paraplégicas e tetraplégicas pudessem ter mais liberdade e independência? E se Qualquer pessoa que quisesse e precisasse pudesse ter uma cadeira como a do Stephen Hawking E se Pudéssemos transformar a ficção científica dos animes em realidade? E se Cada pessoa pudesse montar a sua própria cadeira de rodas E controlá-la por meio de um simples mouse? E se Essas pessoas pudessem escrever mensagens aos seus amigos Ou visitá-los utilizando apenas expressões faciais? E se as pessoas pudessem ouvir e falar com seus amigos com a ajuda de uma Inteligência Artificial? E quando, em 2021, essas mesmas pessoas pudessem nos dizer Feliz Ano Novo desejamos a todos muita paz e prosperidade. Alice Human, o Sistema Personal, integrado com a IA, de código aberto e disponível a todos.